O grafiteiro que deu vida ao Guru, Gurulino, um dos personagens mais vistos pelas ruas aqui de Brasília, denuncia que foi vítima de violência policial. O assunto repercutiu depois de um relato que o artista fez nas redes sociais. Pedro contou que na manhã do dia 28 de junho, ele e dois artistas foram grafitar no Lago Norte. A polícia civil diz que os três foram presos por uma equipe da PM e levados para a delegacia do Paranuá. A ocorrência foi registrada por pichação. Os três assinaram um termo e foram liberados. Mas Pedro conta uma versão bem diferente. Ele diz que foi abordado violentamente pela polícia, que os PMs pegaram documentos, celular e que tiraram a identificação do uniforme. Relata ainda que na delegacia foi preso algemado, obrigado a ficar sem roupa e fazendo flexões, enquanto eles riam. O artista fez um desabafo. Passei por essa situação absurda no mês que recebi oficialmente o reconhecimento do meu trabalho pela Secretaria de Cultura do DF com um prêmio de arte e cultura pelos meus serviços de grafite para a cidade. O Gurulina é bem famoso por aqui. Estampa muros, casas e ruas da capital. Pedro não quis gravar entrevista. Mas contou que as agressões partiram tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Nós procuramos as duas corporações. A PM disse que quando a pessoa é levada à delegacia, quem responde a partir daí é a Polícia Civil. Já a Polícia Civil informou que vai ouvir os envolvidos para apurar as denúncias. O assunto rendeu hoje à tarde entre os deputados distritais. Fábio Félix disse que já acionou os órgãos de controle do governo para investigar o caso. A gente não pode tolerar a criminalização da arte de rua e também práticas criminosas por parte de instituições que deveriam proteger a população. A comissão será rígida e vai acompanhar até o fim essas investigações. Pois é, a Polícia Civil disse agora há pouco que o artista foi submetido a um procedimento padrão de revista em uma sala reservada e com dois policiais acompanhantes.